E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para falar da nossa experiência aqui na Hair of Tambur. É... Então, na verdade, é só passar para vocês a ótima experiência que nós passamos aqui, desde lá do Brasil, juntamente com a conversa via WhatsApp com o André. E desde lá o André sempre nos passando bastante tranquilidade. Conheci alguma outra pessoa no Brasil que tinha feito aqui também. É, com certeza absoluta, nós temos é, a garantia de falar para vocês que é, a partir do momento que nós estamos aqui, né, aquela insegurança de chegar num país tão longe do nosso Brasil, é, a receptividade que eles têm com a gente no, desde o momento que a gente chega lá no aeroporto e a partir dali você não precisa falar mais nada. Aqui vocês veem na internet aqui ó, a imagem. Show de bola, a clínica é muito rica. isso aí, vamos indo. É, fui recebido pelo Murata, é, que eu não conhecia, não, não sabia nem que existia, e a partir daí ele ficou com a gente o tempo todo. É, encontrei outros brasileiros, fizemos uma amizade, estamos aí o tempo todo. e é, Muito é, diferente assim, em relação ao apoio que eles dão é, desde o momento do aeroporto, é, primeiro dia da cirurgia, é o momento que eles levam para o hotel, precisou de qualquer coisa, mandou um WhatsApp, responde na hora, é, inclusive no auxílio para fazer um turismo. E até que enfim, chegamos na Sultana Medkhan, achei que não ia achar as regras. Então, eu é, só tenho para falar para vocês que é show de bola, podem vir, podem vir com tranquilidade, não precisa falar outra língua, aqui eles estão o tempo todo com você, durante a cirurgia, vendo é, se você está bem, não está bem, equipe sensacional, desde a clínica até no hospital que faz a cirurgia. Então, venham, não precisa ficar sem cabelo, <risos> e venham para cá na Hair of Istanbul, que é show de bola. Valeu, forte abraço, até mais.